Banho afrodisíaco Antes de um encontro amoroso ou sexual, ou também para atrair uma pessoa, podemos tomar o seguinte banho, carregando-nos com uma forte aura sedutora. Coloque em um balde ou bacia água quente, sem estar fervida, e coloque as seguintes essências. 10 gotas de Ilan Ilan, óleos essenciais, 10 gotas de sândalo asterisco, 10 gotas de essências de rosas asterisco, 10 gotas de almíscar asterisco e um punhado de cravo. Depois de tomar o seu banho normal, pegue o balde e com a ajuda de uma caneca, vá molhando novamente o seu corpo com essa água. Comece pela cabeça e vá molhando todo o restante do corpo. Feito isso, seque-se naturalmente, sem auxílio da toalha. Quando já estiver seco, coloque mais algumas gotas de almíscar nas palmas das mãos e acaricie o seu corpo todo.